eu sou eu sou pai por se for inscrito se não for inscrito se inscreva agora e se gostou deixa um like e um comentário porque eu posso fazer mais no futuro ah, e se você e sim, se você dar hashtag Colocar nos comentários a hashtag quero coração. Você vai ganhar um coraçãozinho do emerista dos sonhadores. Você deve estar se perguntando como. Só vai aparecer um coraçãozinho vermelhinho com o com meu símbolozinho. Tchauzinho, pessoalzinho. Se não deu like, dê like Se não for inscrito, se inscreva-se Se gostou, dê um comentário de novo E compartilhe com seus amigos